E aí, galera, sextou? Pra mim, ainda não. Espero que vocês tenham visto o meu vídeo sobre sextou. Eu acho que eu publiquei tem mais ou menos uma ou duas semanas. Não sei bem. Mas, enfim, essa semana eu quero trazer uma coisa que eu aprendi. Que eu aprendi essa semana. Tem um site que eu gosto muito, que fala sobre psicologia. Que é o Psychology Today. Eu gosto muito dos artigos que são colocados lá. E eu me deparei com um artigo essa semana que desconstruiu um conceito que eu, eu mesmo preguei durante anos. E é um conceito que é muito usado no desenvolvimento profissional, pessoal e humano, que é o um conceito de resiliência. A gente fala, a gente enche a boca para falar de certas coisas, e a gente não vai muitas vezes atrás do que elas de fato significam. Então a gente coloca que resiliência é uma característica boa de se ter. Mas a definição da palavra ela literalmente significa voltar ao estado original. É é como uma mola. Se você comprimir uma mola, uma mola é resiliente porque se você soltar, ela volta para o estado original. Isso é a definição da palavra resiliência. E acho que as pessoas meio que é, é, alteraram com o tempo a, a, a definição dessa palavra. Porque, cara... É, depois que eu liguei esse artigo, eu vou deixar ele aqui embaixo para vocês lerem também. Depois que eu liguei esse artigo, eu cheguei à conclusão de que eu não quero ser resiliente. Eu não quero mais ser resiliente. Eu não quero, diante das experiências da vida, voltar para o estado original. Definitivamente eu não quero isso. Pelo contrário. Diante das experiências, diante das experiências positivas ou negativas, diante das coisas que me acontecem, eu não quero, não quero, eu quero evoluir, eu quero crescer. Eu quero que essas experiências sirvam de insumo para o meu crescimento, para a minha evolução. Então, a palavra resiliência não se aplica aqui. É isso que eu quero deixar para vocês pensarem no fim de semana. Será que a gente usa a palavra resiliência com um conceito errado, com um conceito equivocado? O que é que você quer? Você quer voltar ao estado original? Ou você quer assumir um novo estado? Um estado ampliado. Um estado melhor do que ontem. É isso que eu quero pra mim. Eu quero ser amanhã melhor do que eu sou hoje. Eu quero ser amanhã melhor do que eu fui ontem. Esse é o meu desejo. E o seu? <risos> Um beijo e um abraço De acordo com a pertenência E um excelente fim de semana para vocês